Já criei o bilhete único, a tarifa social de energia e o auxílio gás. Quero o seu voto para poder implantar no Brasil o aluguel social, barateando o custo da moradia para as famílias de baixa renda. Peço o seu voto. Zaratini 13,70.